O frigorífico da JBS de Juína foi condenado a pagar 2 milhões de reais de indenização por danos morais coletivos. Fiscalizações na empresa mostraram uma série de irregularidades, várias delas colocavam em risco a vida dos trabalhadores. A decisão foi da Vara do Trabalho de Juína. A empresa estava funcionando sem alvará do Corpo de Bombeiros desde 2014. Os extintores de incêndio da unidade estavam vencidos. A JBS também precisa resolver questões como falta de equipamento de proteção individual, falta de ergonomia nos postos de trabalho e a falta de banheiros e vestiários para o pessoal da cozinha. As denúncias foram feitas em uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Trabalho.